Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, só depende de você emagrecer. Tem pessoas que reclamam que não estão conseguindo emagrecer e tu vai perguntar o que elas estão tá fazendo e, não, e em outras palavras não fazem nada. Não fazem, nem estão fazendo nenhuma dieta, nenhuma coisa para emagrecer. É a mesma coisa eu. Querer ser técnico de informática e não tirar o curso para ser técnico de informática. Eu nunca vou ser técnico de informática. Então, de que adianta eu reclamar que eu não sou técnico de informática se eu não estou tirando o curso para ser técnico de informática? Entendeu? É isso? Ah, então, ficar de braço cruzado, você nunca vai conseguir emagrecer de fato. Embora... Existem várias formas de emagrecer.